Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Enerte, professor de Nadi Yoga, e hoje eu estou trazendo um esclarecimento de uma dúvida, de uma aluna, como fazer para sentir o ar nos pulmões? Essa semana, na nossa técnica de meditação, nós utilizamos uma técnica de prestar atenção no ar transitando pela parte interna dos pulmões, na região dos brônquios, dos alvéolos. E uma aluna veio com essa questão: não é possível sentir o ar nos pulmões ou só usa-se a imaginação? Pois bem, para a maioria de nós é difícil sentir realmente, porque a gente não está habituado, mas é possível sim. Como é, nós estamos a vida inteira respirando, essa, esse é um tipo de informação sensorial que o cérebro acaba filtrando por não achar que é necessária, mas através do treino é possível você sentir. Uma técnica que eu sugiro utilizar para quem tem dificuldade é começar a fazer esse exercício quando o ar estiver um pouco mais fresco. Na hora que você inspirar, é possível você sentir o frescor do ar entrando pelas narinas, passando por todo o trato respiratório e ele refrescando os pulmões. Na hora que você expirar, você sente essa sensação se desfazendo, então daí você presta atenção nessa sensação de frescor do ar ao entrar, depois do frescor desaparecendo, ao você expirar. Este é um passo que pode te ajudar muito a se concentrar nessa técnica e perceber. Vai ser muito importante, então, não só para os seus panayamas, que são as técnicas respiratórias, mas também para o treino de meditação, se você utilizar essa técnica específica. Nós temos outras funções fisiológicas que normalmente nós não percebemos, mas também é possível através de treinamento, como perceber a pulsação do coração ou perceber o sangue fluindo pelas artérias e veias. Como é uma informação que está disponível para a gente desde que a gente nasceu e está todo o tempo acontecendo, o cérebro entende que não é necessário estar atento a esse tipo de informação. Mas, com o treinamento devido, você vai sutilizando a sua percepção e consegue, de fato, perceber o sangue fluindo pelas artérias, pelas veias, sentir a pulsação do coração sem colocar a mão aqui no peito. Então é isso, minha gente. Espero que isso possa te ajudar no seu desenvolvimento. Um grande abraço!